Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos agora à última live desse ano de Estudos da Performance. Estudos da Performance é uma série que eu venho fazendo desde março desse ano aqui no canal Arte ao Vivo, que é o canal do, é, do projeto de extensão do mesmo nome realizado no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Já vou pedindo antecipadamente perdão a vocês, se porventura estiver acontecendo aí uma certa patinada da minha imagem, eu não sei por que razão está acontecendo, mas é, estamos com um problema de, de taxa de refresh da imagem aí, e está acontecendo esse tipo de coisa. Então, eu peço desculpas a vocês... E já, sem mais delongas, vou anunciando o que a gente vai fazer aqui hoje. Para Uma explicação para quem está chegando agora e que não viu os, as, as transmissões anteriores desse programa, é, nos estudos no estudo da performance segunda temporada, o que eu tenho feito é, depois de uma certa época, comecei a fazer, começando lá pelos anos 80, uma narrativa do desenvolvimento da performance no Brasil, com muitos elementos também autobiográficos, porque, de alguma maneira, eu fui assistindo esse processo ao longo dos anos. não é? E muito do que eu sou hoje tem que ver com o desenvolvimento dessas, dessa linguagem ao longo desse tempo. E, progressivamente, a cada década, eu fui falando por décadas, então eu falei em programas passados da década de 80, vou botar o card aqui para o programa da década de 80, Falei sobre o programa da década de 90, é, falei num outro programa sobre a década de 90, vou colocar o card aqui também. Depois, falei na, no nosso último encontro aqui, eu falei sobre a década de zero, né, ou seja, do ano 2000 ao ano 2010, e hoje eu quero falar justamente de 2010 para diante, para encerrar uh, esse ciclo de lives de estudo da performance desse ano. E, mais uma vez, a situação é uma situação também de experiência pessoal. Né? Então, eu vou, antes de mais nada, colocar aqui um site que há muito tempo eu mesmo não tenho frequentado muito, né? que é o site do uh, Estudos da, da, perdão, da Brasil Performance, que é uma associação que existiu entre uh, 2010 e 2017, ela não existe mais a associação já acabou as pessoas que formaram atuando é, como membros dessa associação mas seguem atuando como ah, artistas né? todos todos os todas as pessoas que formaram essa associação seguem atuando como artistas mas o que que é de interesse nisso é porque ela coincide a criação dela coincide justamente com o desenvolvimento né, que, e aí é muito a minha visão é, também nisso, né, o desenvolvimento que nós acompanhamos, que nós da Associação Brasil Performance acompanhamos ao longo dessa década. Né. Durante a década, nós fomos aperfeiçoando o um modelo de. de, é, de realização disso que a gente chamava inicialmente de fórum de performance, que vinha, na verdade, o nome fórum de performance vinha de um outro performance, existia um outro performance anteriormente, que era um projeto desenvolvido com Santa Catarina e com São Paulo, pelo Arthur Matucchi, pela Iaraguá e por outras pessoas, e era um fórum de performance mesmo, era uma um fórum no sentido de fórum web mesmo. Era um ambiente web onde você ficava trocando informações e tal. E depois esse nome foi reaproveitado para os, os, os nossos fóruns de performance, porque a gente queria que não fosse simplesmente um festival de performance, mas que também fosse uma discussão sobre performance. E como naquela época havia um declínio, curiosamente agora a gente vai ter talvez um retorno mais intenso justamente dessa comunicação online, que no tempo que foi feita, aliás, era feita com recursos muito pequenos, a gente nem usava câmeras, como eu estou usando aqui agora, era uma coisa bem mais uh, modesta. Né? Então, é, a gente fazia esse tipo de, de, de conexão né? é, apenas através de chats e de fóruns, enfim, usando essas ferramentas... Uh, não presenciais, entre aspas, quer dizer, não com a imagem e som da gente. E eu participava disso, como muitas outras pessoas que estão aí até hoje fazendo outras coisas, e aí, então, o nome Fórum, fórum de Performance pareceu-nos interessante para caracterizar algo que não ia ser sempre é, simplesmente um festival de performance, e também porque o um Fórum de Performance era alguma coisa que já estava acontecendo, porque... É, como eu já contei aqui outro dia, num outro, numa outra live, para a Universidade Federal de Goiás, é, nós, desde 2005, e eu contei aqui também na live anterior, é, em 2006, é, 2005 e 2006, se não me engano, é ou 2006 e 2007, 2006 e 2007, houve dois encontros do tipo, da antiga rede estadual de performance, que não existia, foi primeiro o Festival de Performance feito lá em Bauru, que criou essa rede, produziu um manifesto, esse manifesto criou a rede. A rede, por sua vez, se desenvolveu e, e aconteceu um novo encontro em São José dos Campos no ano seguinte, em 2007. Depois disso, é, o, o próximo encontro seria em São Paulo, em 2009, acabou não acontecendo embora a gente tenha tentado fazer os estatutos da rede, né, já como nome de associação, né, porque precisava, pela legislação da época, precisava o nome ser associação, é, mas não foi adiante, e depois um pequeno grupo que sobrou dessa, desse agregado de pessoas, que já era em torno de 30 pessoas, é que acabou criando, o, um grupo menor de 12 pessoas, a criou, acabou criando a Associação Brasil Performance. E aí a gente escolheu o, termo, o nome Brasil Performance foi uma escolha também programática, né porque a gente tinha um ex-publicitário é, no grupo, que era o Otávio Donassi, e ele sugeriu um nome rápido, fácil de entender, uma sigla fácil de reproduzir, enfim, aquelas coisas de publicidade para poder impulsionar o trabalho. E aí, então por isso, a gente usou o termo Brasil Performance. Eu aqui explicando algumas histórias que muita gente depois... Quando é, nos conheceu, ficava se perguntando ah, o que, que esses caras querem, eles querem publicidade, o que, que eles querem, e, na verdade, era uma coisa muito simples, era uma ideia muito simples. E a ideia era, de fato, fazer festivais de performance, tanto é que, como vocês podem ver aqui na imagem, o primeiro, o Perform, um, o primeiro Fórum de Performance aconteceu justamente é, no Centro Cultural da Espanha, com é, algumas... Algumas, alguns, algumas pessoas participando é, que eram da própria Brasil Performance, na verdade era um grupo muito pequeno, e convidados. Eu tirei é, propositalmente o som para que vocês, para poder comentar, convidados como aí o Valentim Torrens, que foi o primeiro, nosso primeiro convidado internacional, e já desde o primeiro fórum a gente passou a ter convidados internacionais sempre. O Valentim estava passando no Brasil, né, por conta de um convite que a gente combinou com o um Abraço e a partir disso ele pôde dar não só uma oficina no, no primeiro fórum de performance nosso, como também pôde dar, é, fazer essa palestra que vocês estão vendo aí. E aí é, havia também a participação de muitas outras pessoas, é, apareceram algumas pessoas que, é, que já tinham ido nos fóruns anteriores, como era o caso da... da... Bia Medeiros, né, que aí nessa ocasião foi é, apareceu com a Rose Buareto, que está aí fazendo uma performance enquanto ela fala. A Rose Guareto e ela fizeram uma performance enquanto ela falava. Está né, ali em cima da mesa o livro do, do, do é, Valentim Torres. E é, essa performance também nos aproximou do pessoal do Mapa, que era aqui da Bahia que a gente não conhecia. Então, eu gosto de citar essa imagem como uma imagem que evoca também uma situação que a gente não imaginava, não é? que era a situação de produção de performance que já existia durante a primeira década da, da, do, do, do século, como eu disse, em outros lugares, no caso da Bia, que vinha de, de, de Brasília, no caso da Rose, que vinha de... de que vinha da Bahia, né? no caso aqui da Daniela Félix também, que está aqui segurando o microfone, que vinha também da Bahia. Eles, essas pessoas apareceram, algumas delas apareceram e tomaram. Né? Tinha também um rapaz que era de... de uh, tinha a Maicira Leão, que vinha do, também do Nordeste, mas que estava em Brasília nessa época. Tinha um rapaz que veio de de Belo Horizonte também e acabou participando quer dizer foi um foi um evento que teve a participação de muita gente teve muita teve muitas pessoas uh, presentes né e ele foi registrar alguns fragmentos foram registrados a gente registrou ele todo mas infelizmente alguns fragmentos foram perdidos né então tá uh, eu não sei se isso apareceu ainda agora. Nossa, eu agora estava usando um link da página e eu não sei se a página foi mostrada. Né? No final das contas, eu acho que o vídeo que eu acabei de mencionar não foi mostrado. Então, eu vou... É... Eu vou voltar com o vídeo né? já, já. Aliás, é... agora... É, a minha própria imagem é seu, porque tem um, um maldito telefone daqueles que ficam ligando para você, que fica me ligando nas horas mais impróprias, né? Estão tentando me ligar. Eu vou voltar novamente, eu vou parar essa, essa, esse compartilhamento e vou compartilhar o, o vídeo seguinte com som, né? Porque eu não me toquei disso. É, então, eu vou compartilhar o vídeo seguinte com som para que vocês possam ter uma ideia um pouco maior daquilo que eu estou falando ainda agora. É um documento histórico isso que, é, que eu vou mostrar, né? não estava sendo compartilhado, eu pensei que estava, mas não estava. Então, eu vou compartilhar agora com vocês, né? deixa eu colocar em tela cheia, compartilhar com vocês as cenas do nosso primeiro fórum de performance da Brasil Performance. A performance já se encontra em todos os lados, desde a política, a, a pornografia, desde a publicidade, ao deporte, à televisão, a, a todos os lados. Há aspectos... Esse comentário que o, o Valentim Torres está fazendo, de que a performance já existe em todos os lados, isso demonstra claramente aquilo que eu estava falando anteriormente. Quer dizer, ah, o Valentim vinha já nos visitar no momento em que é, havia essa expansão que se dá a partir de 2010, e é, ele diagnosticava, de certa forma, isso. Porque, até então, mesmo em São Paulo, nós não tínhamos tido a oportunidade, que aconteceu, aliás, em outros festivais fora de São Paulo, mas em São Paulo a gente ainda não tinha tido a oportunidade de receber convidados estrangeiros em eventos, internacionalizados de performance. Eu diria que nessa época nós estávamos ainda num evento internacionalizado. Ainda era um evento de performance muito, é, muito voltado para a tentativa de descobrir quem nós éramos. Eu esqueci de falar isso antes, então aproveito agora para dizer. É, nós éramos um grupo pequeno, está aí o Donassi filmando, era um grupo de 12 pessoas, como eu disse anteriormente, e nós estávamos interessados em saber quem, além de nós, éramos nós. Ou seja, o primeiro fórum de performance era, na verdade, uma pergunta que nós fazíamos. A Naira, que também era do nosso grupo nessa época, né? a, o, o, o Arthur Matuc, o Vanderlei Lucentini, o, o, enfim, todos nós, a Graziele Cabelódromo, todos nós estávamos unidos para tentar entender quem nós somos. Perguntávamos quem nós éramos. Fizemos o fórum para perguntar quem nós éramos. E aí a gente já tomou um susto logo de cara, porque a gente começou a receber gente de tudo quanto é lugar. Como eu disse antes, essa é a cena que eu estava comentando, mas não estava mostrando. Né? A cena da performance da Rosa do Areto, enquanto a, a Bia Medeiros falava. A Bia Medeiros veio com a Rose e com a Daniela Félix. Rose e Daniela eram de, de, de Salvador, enquanto... Bia vinha junto com corpos informáticos de Brasília, e aí isso... A Bia já tinha feito parte dos outros fóruns, mas ela aparecia agora com outras pessoas demonstrando que essa cena, que a gente não estava sabendo cobrir porque a gente não conhecia, era muito mais múltipla do que imaginávamos. Tivemos a visita também de um rapaz de Belo Horizonte, enfim, tivemos a participação de muitas outras pessoas, aí a Daniela Félix vai aparecer agora, não estava acertando o microfone, e aí, ao mesmo tempo, também, a gente teve é, vários, várias performances, né? tivemos perform a performance das Unhas Defeitas, tava aí a Maicira Leão, outras pessoas também que estavam presentes no evento, é, o evento ficou é, absolutamente tomado de gente, vocês vejam que aí, era uma quantidade muito grande de pessoas num evento que pensávamos ia ser um evento de 20 e poucas pessoas, 30 e poucas pessoas, e enchemos essa sala. Né? Então, esse documento vocês encontram também na página do Brasil Performance, né? é, que eu já estava compartilhando antes, eu vou compartilhar novamente aqui, a página do, do Brasil Performance, vocês encontram essa documentação desse primeiro fórum de performance. No ano seguinte, então, a gente definiu que a gente iria fazer fóruns anualmente. No ano seguinte, entretanto, a gente acabou fazendo dois outros eventos que foram, além do PERFOR2, a Spectrum Soma Performance, que foi um, um, uma... uma Uh, um evento só de performance e música, que aconteceu numa brecha que o Vanderlei tinha achado lá no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo, e uma mostra de vídeo-performance que a gente começou a pedir do Brasil inteiro material e fomos passando lá no Cine Galpão. Durante um ano a gente conseguiu, nesse espaço que era incrível, fazer, lá na Lapa, em São Paulo, fazer performances, apresentações de performance e passar vídeos de performance lá. De forma que... Uh, uh, esse negócio aqui está errado, 2011. É, o Perfor 2. Depois vem o Perfor 3. O Perfor 3 aconteceu é, já num outro local. O Perfor 3 aconteceu numa, numa circunstância um pouco mais precária. Eu tenho algumas imagens aqui de algumas ações feitas, tanto no Perfor 3 como no Perfor 4. Então, eu vou tirar essa, vou parar essa, esse compartilhamento e vou fazer um compartilhamento com o Flickr, que a gente tem aqui, que tem outras imagens. Então, só para vocês entenderem, essa imagem que está aqui é a imagem do uh, Spectrum Soma Performance que aconteceu. Eu considero esse evento um evento bem histórico, porque a gente já teve, teve ali algumas apresentações muito interessantes, né? alguns, é, alguns trabalhos muito interessantes. A gente teve um improviso livre construído em torno de vários, uh, de vários artistas, Rogério Borovic estava junto também é, na sua atuação como performer de música e tudo mais, além de outros artistas. Aqui a gente tem algumas fotos já do Perfor 4, no ano seguinte, né? É, em 2013, aí nós fizemos o Perfor 4 é, nas ruas de São Paulo. O que fizemos nas ruas de São Paulo? Porque a gente já não tinha mais, a gente tinha sido tentado todos os meios para conseguir financiar o projeto, mas era tão pequena a visibilidade, calculem você, numa cidade como São Paulo, era tão pequena a visibilidade, da performance, que a gente não conseguia nem sequer chegar, os editais não contemplavam, nem nem tomavam conhecimento, e a gente mal conseguia chegar nas instituições. A gente deu a sorte de, no número um, a gente conseguia citar o Centro Cultural do Hispânico, que foi em seguida fechado, fechado pelo governo espanhol, porque as, as doações de verbas desapareceram, que depois aconteceu com, mesmo com o Instituto Cervantes em São Paulo, foi uma coisa impressionante, depois, o PFOR 2 nós conseguimos que o Centro Cultural São Paulo nos acolhesse, mas, infelizmente, no final da, da história, é, eles deram para trás, justamente faltando uma semana para o evento, e aí a gente acabou fazendo o evento da Marra, um evento que eu não tenho documentação aqui, mas que foi muito importante, porque no UPEFOR2 a gente conseguiu é, que o, então, adido cultural da Embaixada de, do México participasse... Né, do nosso evento. E este cidadão, que a gente nem conhecia direito, depois já acabamos conhecendo melhor, vinha a ser, na verdade, como disse depois Guilherme Gomes Penha, o godfather da performance mexicana. É, eu, eu sabia que no momento que eu fosse falar o nome dele, eu esqueceria, mas daqui a pouco vou lembrar o nome dele, né? Mas, enfim, a gente teve esse convidado internacional também, um artista mexicano da maior importância, que foi importante para toda a geração posterior de mexicanos até... até é, é, então, o nome está na ponta da língua e não vem. Até, até anos subsequentes, ele estava é, já no período final da permanência dele aqui no Brasil. Acho que àquela altura ele estava deixando, inclusive, a embaixada e estava se tornando um artista autônomo, chegou a fazer exposição em São Paulo, voltou para o México, foi celebradíssimo no México, e até hoje todo mundo lembra a, ele e a importância dele, e só eu que agora, por, um, por esses apagões que dá, apaguei o nome dele da minha memória daqui a pouco, e olha que eu adoro ele, mas daqui a pouco eu lembro, não tem problema. E aí, então, a gente fez lá na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, mas, infelizmente, sem recurso nenhum. Depois nós E nós tivemos lá, inclusive, o, o, o, o Corpos Informáticos e vários outros grupos. Depois, é, a, na, no Perfor 3, que chamou-se Perfor Marias, né, a gente estava é, tão sem recursos e não tínhamos conseguido lugar nenhum que para poder marcar a, a, o evento, não deixar que o evento é, deixasse acontecer, não deixar passar o ano, né, nós fizemos isso no Instituto Volusiano que vinha a ser, na verdade, naquela época, a casa de Samira Brandão e Rogério Borovic, que Naquela época eram casados, moravam numa casa onde o Rogério mora ainda até hoje, e que era e que era, eles chamavam de Instituto Volusiano, que era um lugar mesmo de produções, de coisas, de já teve residências de artistas lá e tudo. E, e a gente fez lá, mas era aí já era uma proporção bem mais modesta, né? É, e depois dessa desse terceiro evento, a gente é, fez uma reunião e chegou à conclusão de olha a gente não pode continuar assim, que o festival vai acabar. E aí essa reunião, na verdade, tinha posicionamentos diferentes na reunião, e o grupo rachou, uma parte não continuou, uma parte continuou conosco, a parte que continuou nos animou a fazer, então o Perfor 4, que aí a gente redesenhou todo o evento, para ser um evento claramente internacional, fizemos uma convocatória, foi a primeira vez que a gente fez a convocatória, porque a gente, a essa altura, já sabia, né, porque já tínhamos tido respostas internacionais de que o evento estava reverberando em outros lugares, né, porque, inclusive, o nossos, os nossos convidados internacionais tinham falado de nós então, havia uma reverberação internacional e a gente se sentiu com força para fazer a convocatória. Nós fizemos a convocatória sem ter lugar para mostrar as performances, porque ainda em 2013 isso acontecia. E o que a gente resolveu fazer? Bom, então, se a gente não tem lugar, a gente faz na rua. E fizemos na rua, não é? de forma completamente pirata, vamos dizer assim, sem pedir autorização de nada, naquela época ainda era possível isso, e a gente recebeu algumas... É, alguns convidados internacionais. Meu Deus, os nomes vão fugindo todos enquanto eu vou falando. Mas, enfim, a é, Trinks foi uma, é porque está o nome aqui, é uma performance finlandesa, que, aliás, é muito ativa até hoje, né? que fez performance nessa ocasião. Né? Nós tivemos também é, esse... Eu não vou lembrar o nome. A Josef Juras, que era da República Tcheca, que também... É, Fez uma performance na Avenida Paulista. Nós tivemos essa outra convidada, a Nastas, Nastya Ronko, né, que eu acho que também era da, da, da Finlândia, se não me engano, que fez uma performance no Parque Trianon. Depois nós tivemos uh, um convidado canadense, que é o Felipe Guidjom, que fez uma troca de. Uh, ele tinha uma performance muito interessante, ele ia oferecendo cartões postais para as pessoas. E, que eram cartões da cidade e aí as pessoas iam indicando para onde que ele deveria ir, ele dizia assim eu quero ir para esse lugar, e as pessoas indicando ele fez uma performance nômade nesse sentido, cujo alvo final era o estádio do Pacaembu, que ficava fica uma certa distância dali, dali né? é, é, nós tivemos também aqui é, o Caio Leon, né que é um performer lá de Campinas né, fez ali em frente a Casa das Rosas, nós tivemos o Jurandir Juca que fez a performance, no, inclusive, no Viaduto, é uma história que me assustou bastante. Nós tivemos a participação do, do coletivo Cambar Coletivo, né, que foi muito interessante. Né? Nós tivemos depois, num outro dia, a Cássia Nunes, que depois voltou em outro, em outro evento no, no Minhocão. E nós tivemos uma mesa, que foi muito interessante, uma mesa de performance, espaço, com a Clarice Tarran e Lilia Lília Amaral, e essa mesa acontecia é, numa caminhada, era uma mesa nômade, a gente caminhava para trás, a gente fez uma espécie de manifestação à maneira dos situacionistas, nós caminhávamos no Minhocão, que essa época estava começando a ser liberado do trânsito, né? caminhávamos no Minhocão, falando e conversando, e debatendo e andando de costas. Né? Foi muito interessante, assim, uma performance bem bem curiosa, fora outras performances que a gente fez em outros uma palestra da Nasha Ronco que a gente fez em outros em outros em outros lugares, a performance da Lilian e da Carol, que foi que eram alunas minhas do Arte do Corpo, então a gente tinha representantes não só de São Paulo, mas Acorreram, principalmente representantes de São Paulo, e a gente teve o pessoal do o Gabriel Querratti, o pessoal do Ribeirão. Gabriel fez uma homenagem ao, ao Renato Cohen junto com o Gil Fingerman, que foi inesquecível, que foi feito ali na. Estava na, lá o Greg Gananian, estava lá o, o, o, o esse menino aí, o. Eu tô que nem aqueles velhinhos que ficam falando, Esse menino, o se menino aí, é, o Daniel estava a Scandurro, o Daniel Scan, estava presente um monte de gente, foi um evento muito interessante, né? circulou muito o livro do Renato pelas mãos das pessoas e ainda tivemos esse querido amigo meu, Luciano da Silva, que fez uma performance também lá na Praça Roosevelt, muito interessante. Depois, no último dia, a gente teve ainda a plataforma Desvio, né? que foi também uma performance interessantíssima. Né? E, como todo ano, inauguramos nesse ano a prática de todo ano fazermos o um jantar, que a gente fazia sempre no Damico Piolin, a gente conseguiu uma parceria com o Damico Priolim e a gente fazia jantares lá, né? fora todo o trabalho de produção que a gente fazia, de silk, das camisetas e tudo mais. Era um trabalhão tremendo, na verdade. Né? Ah, os, as... as Uh, uh, camisetas, eram to éramos todos identificados, mas a gente fazia isso tudo na marra, sem dinheiro nenhum. Muito bem. Com isso, é, a gente começou a fazer esses festivais, e aí, pronto, o, o, o, a partir daí o Brasil Performance ganhou uma dimensão, o, o, o fórum de performance ganhou uma dimensão internacional e aí a gente começou a conseguir algumas parcerias, não ajuda em termos financeiros, mas a gente conseguiu algumas parcerias, porque aí eu já havia trabalhado como curador do, nesse evento Performa Passo, que está aqui, que foi o primeiro do, do, dos Performa Passo do Passo das Artes, na gestão da Priscila Arantes, que foi muito interessante, trouxe Muitos artistas, e aí a gente começou a fazer as tais das noites de performance, e ainda fizemos o Perfor 5 em 2014, no Passo das Artes, e o Perfor 6 no Passo das Artes, no Largo da Batata, num espaço chamado Fósforos, uma galeria que tinha no centro da cidade. É, portanto, é, e ainda teve um outro que não está aparecendo aqui, né, que a gente acabou não registrando completamente, mas que está, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui que está registrado aqui, que foi quando eu vim para a Bahia, que foi o Perfor7, né? o COMO, que foi quando eu vim para a Bahia, e aí a gente fez também aqui em Santo Amaro, eu estava logo chegando em Santo Amaro, e a gente fez algumas performances com colegas, professores e, e, e alunos também, num bar que, aliás, já nem existe mais em Santo Amaro. Todo esse material vocês encontram lá no... no no Brasil Performanceblogspot.com, que ainda está no ar, quer dizer, vocês ainda podem ver esse material. E longe de mim, eu estou aqui só contando uma história nossa. Longe de mim imaginar que nós somos a expressão, nós fomos a expressão da, da, da performance no Brasil nos anos, nos anos 10. Por isso é que agora eu vou me levantar correndo risco, inclusive. De me atrapalhar aqui com o microfone, deixa eu ver se eu consigo, tirando, tirando o fone de ouvido, eu acho que eu vou conseguir me comunicar melhor. E essa imagem claudicante que vocês estão vendo aí, vai continuar acontecendo um pouco, porque eu vou aqui para trás para falar um pouquinho a distância, né? vai ficar um pouco pior o som, mas eu vou falar um pouquinho a distância aqui dessa dessas, dessas estante que eu tenho aqui. A maior parte dessa estante que está aqui, que é toda de performance, foi toda produzida a partir, principalmente, de 2010. né? Ou seja, a partir de 2010, a gente começou a ter uma produção consistente, né? é, também do ponto de vista bibliográfico, porque, afinal, essa é uma live de estudos da performance, né? a gente começou a ter uma produção consistente bibliográfica de textos sobre performance de uma forma como até então não tinha acontecido antes. Então, por exemplo, se vou aqui na minha estante, eu acho que uma revista que era feita é, que era uma, uma, que era uma feita na época, é, Essa esse número aqui, se não me engano, deixa eu ver, é 2011. Em 2011, por exemplo, o pessoal começou a fazer uma, uma revista que também era de arte contemporânea, mas também era de performance, feita em Xerox. E aí a Mariana Marcassa, que era do, do, do grupo empresa, né, do coletivo empresa, do grupo empresa, ela defendeu a dissertação do mestrado dela em Psicologia Clínica na PUC de São Paulo é, em 2011, e o exemplar né, vinha como, sob a forma de uma revista, ou seja, a, a dissertação dela era a revista, isso foi muito interessante porque criou uma publicação né, Que é uma publicação é, que circula fora do mundo acadêmico Mas ao mesmo tempo também é, produziu um material é, interessante Para os estudos da performance e ao mesmo tempo material de circulação dessa informação Aqui também, do lado da Mariana, está esse livro aqui que eu recebi por ocasião de, fazer, de uma curadoria que eu fiz é, em 2014 para a galeria Jaqueline Martins. A galeria Jaqueline Martins em São Paulo foi uma das pioneiras na recuperação de materiais de artistas da performance. Então nessa estante aqui, por exemplo, está também o um catálogo, o um catálogo Resoné, né, é um o catálogo da obra do Nilson Júnior, que fazia parte do grupo três nós três e que veio a falecer durante a década passada e que Teve o seu trabalho depois reunido nesse, nesse livro aqui. Aliás, faleceu esta década, é, e teve o seu trabalho reunido nesse livro, pelo esforço do seu, do seu grande amigo, Mário Ramiro, e, que, e também pelo esforço de recuperação e de catalogação da obra, junto com a Galeria Jaqueline Martins. E, em 2014, a Galeria Jaqueline Martins fez uma, uma curadoria que é, trouxe, na verdade, uma, uma curadoria que era desses, desses fotógrafos italianos que tinham fotografado performance e artes experimentais desde o início do século XX, mas a coleção era principalmente uma coleção né, de algumas das fotos mais notórias né, e mais conhecidas, como essa do Yves Klein, algumas das fotos mais conhecidas... É, de performance de todos os tempos. E essa exposição, aqui está o Denis Oppenheim, essa exposição chamou é, Expanded Body, chamava-se Expanded Body, vem com esse nome, Corpo Expandido, e aí foram quatro semanas dessa exposição, e aí a Jaqueline me pediu para fazer uma curadoria né, para os quatro, as quatro semanas dessa exposição, e eu fiz é, curadoria a cada fim de semana, a cada sábado, tinha um artista diferente, os artistas foram... Otávio Donassi, é, é, Sara Panambi, que hoje é Elton Panambi, de João e, e Felipe, é, foi Chima é, e teve mais... Um, ah, e Carlos Monroy. Né? Foram esses quatro que eu, que eu fiz a curadoria para essa exposição. As performances aconteceram na galeria e a galeria tinha essa exposição. Isso é um fato que, por si, por si mesmo, alvissareiro porque até então praticamente não havia curadorias de performance. Né? E, ao mesmo tempo, eram curadorias que, nesse caso, foi uma curadoria que permitia os artistas da performance atuais se encontrarem com artistas com obras históricas de fotografia nessa época. Então, isso foi muito interessante. Deixa eu guardar aqui. Isso foi muito interessante porque tornou possível essa essa conexão, né? Então, e nisso é, aconteceram várias outras, como eu já falei aqui, o Performa Passo, uma série que a Priscila começou do Passo das Artes. Eu fui o curador da primeira é, da primeira é, primeiro festival, né? Que chamou ações extremas, depois foi continuou, continuando com outros curadores ao longo do tempo, foi uma dessas iniciativas super bacanas que a Priscila fez ainda na época que o passo era lá na cidade universitária na UJ. E, com esse processo, aí o que acabou acontecendo é que a gente começou a conhecer também muitas outras pessoas. Então, aqui também está algo de que, de que eu já falei antes, eu falei aqui algum tempo atrás cadê? que é o Espada das Ardes. aqui mas, enfim, o Espada das Artes, que era um evento que vinha acontecendo desde os anos 70. Né? Não o Espada das Artes, mas as ações artísticas de artistas que incluíam a performance, ações públicas, ações feitas na rua, vinham acontecendo em Recife desde os anos 70. Tanto é que algumas das principais performances de, do Danilo Santiago e do... E do é... Nossa, caramba Hoje eu estou difícil é... Do Santiago e do Paulo Bruschi Eram performances que eram feitas na rua Tem uma famosa performance do Paulo Bruschi E do Santiago Que é a tal história da carta Eles fizeram uma carta Eles descobriram que no correio não havia Controle Para tamanho de coisa Que você fosse postar e aí eles fizeram uma carta gigantesca que precisava ser carregada por várias pessoas, e papel mesmo, e postaram essa carta no correio. Ou então a, a performance que a gente sempre refaz aqui, que está aqui. Ah, não tenho como tirar. Mas eu, eu tenho como mostrar para vocês, né? porque eu posso levar a câmera até lá. né A performance... É o que a é arte para que serve, né? Que o Paulo Brusque fazia, né? Vai aparecer ao contrário, porque é, é, eu não estou usando a câmera invertida, né? Mas é, o que a é arte para que serve? Isso era pendurado no pescoço do, do, do próprio Paulo Brusque, e aí então ele ah, se postava, eu já falei disso aqui antes se postava nas vitrines e tudo mais, nós refizemos essa performance num dos eventos mais importantes dessa época, que foi justamente uh, os eventos de Campinas no final da década de, de. na década de 10. Esse evento em Campinas, aliás, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, se ele está por aqui, eu acho que não. Vocês desculpem eu sair de cena, mas era para poder mostrar para vocês. No final, da, em meados, é, na verdade, em meados para o final da década, na, meados da década, é, em Campinas, houve esse evento extraordinário que era organizado, eu não quero esquecer o nome, é, pelo Cássio Quitério, que foi um menino extraordinário, que percebeu Lá no isolamento dele, do Sesc de Campinas, percebeu que dava para fazer um evento e fez um evento nacional, Paulo Bruschi, acho que eu falei disso por causa do Paulo Bruschi, esteve lá, mas teve lá, por exemplo, o CS3, o coletivo que fez o Body Art em, em, no Rio Grande do Norte. Então, a performance nordestina definitivamente foi representada é, nesse evento, assim como também é, algumas coisas que são históricas. Não não é como a performance Os Cegos, por exemplo, que esteve nesse evento, que era a performance organizada pelo Marcos Bulhões e Marcelo Dênis, saudoso Marcelo Dênis, que infelizmente não está mais entre nós. né Esse evento é, gerou esse catálogo, gerou uma expansão, que no final havia toda uma produção que foi exposta, que né? foi exposta durante o evento, e ele... É, Produziu também um resultado uh, excepcional do ponto de vista da divulgação dos, dos artistas que agora estão por aí. Né? Então, nesse festival participaram é, Mariana. Nossa! Thales Frey, Mariana Pisa, a, a Kika Nicolé, Nicolela e Tomás Israel. Nem todos foram. Sugestões nossas, teve gente vinda de vários lugares, foi o trabalho mesmo do Cássio Quitério. É... Coletivo PID desvio coletivo, que é esse da Performance dos Cegos, Chima, é... é... Felipe Espíndola e Sana Padambi, que eu falei ainda agora, coletivo Liquidação, Cambar Coletivo, Heróis do Cotidiano, Marco Paulo Rola, de Belo Horizonte, mas a não ser daqui eu não tenho amor. Cecília Estelini, que era de Campinas, é de Campinas. Eu e Rogério Nagaoca, de São Paulo, Saravá Performance, do Sérgio Campinas, que foi o texto que eu escrevi sobre isso, é, o Amor Experimental, o Coletivo S3, Corpos Informáticos, é, Wagner Rossi, que é de Belo Horizonte, Paulo Brusque de Pernambuco, né, enfim, é, fora encontros, debates e tudo mais, isso foi um evento realmente excepcional. Entre 2013 e 2015 foram dois anos né, do Sérgio Campinas ocupado pela performance. Né? A cancha também que nos rendeu fazer essa curadoria de, de, de festivais de performance nos permitiu participar de um projeto chamado Retro Performance, que vocês encontram no site da própria Caixa Econômica, foi na Caixa Econômica é, do Rio de Janeiro. Esse aqui é o catálogo da exposição, mas você encontra uma versão em, em PDF no próprio site da Caixa Econômica. Essa, essa, essa curadoria, foi feita por mim, nós, os remanescentes da Brasil Performance, que éramos eu, Graziele Cabelódroma, Samira Brandão e Joana Barros, nós quatro, fizemos a curadoria de uma retrospectiva da performance de São Paulo e do Rio. Então, nessa retrospectiva, estiveram a Imbere César, Alex Hamburger e Massa X, dupla especializada, Otávio Donassi, Três Nós Três, Guto Lacaz. Lucila Meirelles Zé Roberto Aguilar, Lenora de Barros, Renato Cohen. Nós conseguimos reunir, a gente tinha queria botar mais artistas, mas não foi possível na ocasião, por várias limitações, mas a gente conseguiu fazer um panorama disso. Quer dizer, durante os anos de 2010, a gente, na verdade, trabalhou no sentido de fazer com que essas até esses saberes anteriores sobre a performance, por exemplo, a performance dos anos 80, no caso da retroperformance, que esses saberes chegassem até o conhecimento das pessoas. E isto é, não fomos só, só nós que fizemos, quer dizer, isso correspondia a um processo que já estava se desenvolvendo, que já falei aqui na live anterior, né? desde 2005. Eu falei aqui, por exemplo, dessa estante, né? falando dessa estante novamente, eu mencionei aqui... Já diversas vezes o, é, o 15 Festival vídeo Brasil, que foi quando começou-se a falar novamente sobre performance ainda em 2005. Né? Quer dizer, é um, uma, um processo que foi se desenvolvendo aos poucos. E esse processo acompanhava também uma luta muito grande para ter maior, mais recursos para a cultura. Porque é, é, havia é, não só uma, uma contenção, né, mesmo nos governos mais progressistas, do Lula, da Dilma, havia uma contenção nesse terreno da, do financiamento da cultura ainda muito grande. E, no caso em específico da performance, praticamente não existia. Mas aí eu acho que tem um dado que eu, que eu gostaria de contar que é muito importante. Por um é uma experiência minha, mas que dá a ideia de como isso estava espalhado pelo Brasil todo. Em 2010, eu, fui, eu tive dois convites para participar de mesas de debate, Um era em Manaus e depois eu tive um convite para participação de um festival que foi o Performance Corpo Política, o primeiro também de uma série de festivais que Bia Medeiros fez com corpos informáticos em Brasília. Um festival memorável foi no CONIC, né, que é um para quem conhece Brasília é um, uma espécie de shopping center, foi o primeiro shopping center de Brasília, é um lugar hoje que tem múltiplas significações né, e é um lugar às vezes um pouco amaldiçoado dentro da própria cidade né, e foi o lugar que ela escolheu muito adequadamente para fazer uh, tinha, tinha lá tem lá dentro um teatro que é o Teatro Bolsina que a gente fez coisas no teatro e fora dele e pela rua ali nas imediações do Conic mas antes de ir para esse festival, eu tinha acabado de chegar de um outro em Manaus. E o que era esse Festival de Manaus? Esse Festival de Manaus era o resultado de um edital. No começo da, da segunda década, já como consequência desse processo, né, do qual todos nós estávamos participando, é por isso que eu digo que não éramos só nós, né? no mesmo momento que a gente faz, por exemplo. O festival, o Fórum de Performance, lá é, em São Paulo. Acontecem esses festivais e eu sou chamado para participar de uma mesa redonda, nada de muita importância, aliás, fazer uma palestra, por um grupo de teatro de Manaus que tinha entrado num edital. Esse edital foi um edital proposto pela Funarte, né? É, acho que em 2010, que saiu o resultado, mas deve ter sido proposto no ano anterior, não sei, e era um edital de salões de fotografia, não eram salões de fotografia, eram salões de arte, fotografia e performance. Ele dava dinheiro para as pessoas organizarem esses eventos. A parte dedicada à performance, se eu não estou enganado nos números, era qualquer coisa... Que um pouco mais do que 200 mil reais. Era uma coisa completamente irrisória. E ao que me parece, três grupos ganharam esse edital. Um foi esse grupo de Manaus, o outro foi a produtora da Daniela Labra, que organizou então o um festival No Manda, do qual eu vou falar daqui a pouco, e um terceiro, que eu não me lembro exatamente qual foi o destino. Mas veja que nunca tinha havido esta rubrica de performance, nem a Funarte jamais tinha lançado qualquer edital, nem a Funarte, nem a Prefeitura de São Paulo, nem o governo do Estado de São Paulo, e eu que me constasse nenhum outro. Anos depois, um pouco depois, uns dois anos depois, a gente soube que o Dragão do Mar, é, tinha é, aqui no Ceará, tinha feito, em Fortaleza também, tinha aberto um edital de performance, e aí começaram aparecer pessoas em outros lugares e começou também a aparecer gente ligada à universidade, que era de performance, turmas novas, que vinham do Acre, como foi o 7 em 2016, a gente tinha convidados que vinham do Acre. Né? A coisa começou a ter uma transformação muito grande. Mas, nesse momento, em 2010, aconteceu esse edital. E aí eu estou contando isso tudo só para chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Esse edital foi, é, então, lançado e três, esses três grupos aí, o pessoal de Manaus me chamou. Um, pessoa, um grupo pequeno de teatro, de teatro amador, se não me engano, mas um grupo pequeno de teatro, com muita garra, com muita vontade, com muito interesse na questão da performance. Eles queriam se largar do teatro, eles queriam fazer performance, queriam ir para a rua e tal, e eles propuseram, ganharam o edital então, eles puderam pagar uma passagem para mim, por exemplo, para ir lá para Manaus, para falar com eles e aí chegando lá eu descobri que quem estava lá também quem tinha ido especialmente a esse festival era o então diretor da Funarte um sujeito assim amabilíssimo um homem negro que eu acho que era ligado ao samba se não me engano eu não lembro o nome dele agora mas é uma pessoa extraordinária e ele chegou lá e a principal função dele é ter se largado para Manaus para falar sobre isso era para pedir para as pessoas que ajudassem ele a impedir que aquele edital fosse fechado, porque já havia toda uma movimentação para que um edital como aquele não fosse feito e ele queria lutar pelo edital. E notem bem, era um edital de salões de arte, fotografia e performance para três coisas. Com duzentinho, né, o povo da performance conseguiu fazer três festivais. Imagine se a gente tivesse um pouco mais. Então, o que resultou disso? Ele foi lá, infelizmente, coitado, não teve tanto êxito, né, porque, enfim, é, as pessoas não não, ah, não... não houve tanto interesse assim em fazer uma mobilização para a continuidade do projeto, embora eu tenha me empenhado e tenha falado com muita gente sobre isso, mas não, acabou não rolando... E acabou sendo descontinuado o tal do edital né, de performance. Hoje, se não me engano, não tem assim, editais só de performance, ou talvez até já existam, mas também não é impossível você encontrar a abertura para proposições de performance em qualquer edital. Naquela época, o que, que acontecia? Você tinha edital de dança e de teatro, ou de artes visuais, e aí você tinha que fingir que você estava fazendo alguma dessas coisas para poder você conseguir fazer performance porque não havia algo destinado especificamente à linguagem da performance. Não havia o um reconhecimento disso. Quando algumas pessoas na FUNARTE fizeram esse reconhecimento, ele inclusive me contou né, mais pessoalmente que havia grupos contrários, havia inclusive uma disputa entre o pessoal de artes visuais e o pessoal de artes cênicas em torno do termo performance, o que é muito frequente no Brasil e não é tão frequente assim em outros países. Mas, enfim, o que acabou acontecendo é que o edital foi descontinuado. Mas, graças a esse edital, desenvolveu-se a performance em Manaus, começou, e eu cheguei lá, assisti umas quase dez performances de pessoal de lá, e algumas muito interessantes, muito memoráveis, inclusive. Tenho contato com algumas dessas pessoas ainda até hoje. É, em seguida, fui para Brasília para participar lá do... Performance corpo política da Bia, e eu estava absolutamente entusiasmado. Eu me lembro que, quando eu estava indo para Brasília, quem pegou o mesmo gol que eu foi o Yuri Firmeza. E o Yuri, que ia participar do Performance Corpo Política, falando que tá, tá tendo um agito em toda a performance, a gente falando, né, comemorando essa história. De repente a gente começou e ir é ao quê? Eu acho que é o dado principal para a gente destacar isso em específico em relação ao Brasil a gente começou a perceber que existia no Brasil, finalmente, uma comunidade da performance. Eu estou falando isso no plano nacional. No plano internacional, do que me foi dado ver, um ano antes, eu tinha ido a Bogotá no encontro do Instituto Hemisfério, quando, foi, quando eu conheci e vi performance da Tânia Brugueira, do, do Guilherme Gomes Penha, e me dei conta de que, por exemplo, na Colômbia, em Bogotá, isso de fazer performance e de ter festivais de performance era... Coisa mais comum e banal, e aquele era até um festival meio tido como Chapa Branca, meio festival grande, rico e tal, porque vinha dos Estados Unidos. O pessoal lá do Instituto Hemisférico é lá dos Estados Unidos, da Universidade de Nova York então é, tinha gente que via assim dizer: não, isso aí já é um negócio grande e Mal sabia eu que depois eu iria ser contactado por eles para o festival acontecer em São Paulo. Né? O que vi, veio acontecer, se não me engano, em 2011, agora eu já não lembro mais se foi 2011, porque coincidiu com o Abraça. E aí, ao mesmo tempo também, aquela visita que eu e Naira Ciotti assim, tínhamos feito ao Abraça acabou se transformando numa, numa participação muito intensa nossa ponto ter participado do Conselho é, Científico do, do, de, um, de uma associação brasileira de artes cênicas. Quer dizer... Todo mundo estava interessado na performance. Né? E, bom, a partir daí, a gente começou a expandir também, nessa história de trocar com pessoas que vieram de fora, a gente começou a expandir também as nossas conexões, e aí a gente começou, a gente já vinha colaborando, desde 2014, com o Alexander Del Rey, e lá com o Chile, com o Perfopuerto, que também está aqui, né? novamente, é, o Perfor Puerto é um festival que acontece há muitos anos no Chile. Né? E é, somente quando a gente foi. Agora que eu estou procurando, não vou achar. Ah, está aqui o Espada das Artes, eu procurei no lugar errado. Está aqui o Perfor Puerto também. Ó, apareceu tudo de uma vez só. Aqui é o Espada das Artes, quando Márcio Almeida levou essa revista em 2010, lá no, no Perfor 1 lá em São Paulo. O Perfopuerto, isso aqui é uma publicação do Perfopuerto, que é um festival que acontece, esse apanhado do Perfopuerto é de 2002 a 2007. Né? Em 2002, a gente não tinha nem sombra dessa organização. E aí a gente também começou a tomar contato com coisas que já vinham acontecendo antes. Isso aqui é um, é, um catálogo feito pelo MOLA, para o encontro que eles fizeram a Mostra Osso latino-americano de performances urbanas, que aconteceu... Deixa eu ver se tem alguma data aqui. Deixa eu ver. Salvador, Bahia, Brasil. O pessoal bota, bota tudo, mas não bota as datas. Mas onde já apareciam vários artistas que tinham passado por nós, né, que tinham estado conosco de alguma maneira como, por exemplo, aqui, é, Lucas Moreira, que, que tinha estado conosco, ou o, deixa eu ver, quem mais? É, Maria Eugênia, que é lá do, do, do Corpos Informáticos, a Sara Panambi, que naquela época ainda era Sara Panambi, também estava lá no, no, no MOLA alguns desses artistas como Sara por exemplo a Sídice Barrante que depois vai fazer performances com no, vai organizar o P-Arte com o Fernando Ribeiro que vai se tornar um, uma convergência também um ponto de encontro muito importante né é, alguns desses artistas acabaram é, circulando por vários outros eventos e alguns começaram a ter mais convites a partir da multiplicação desses eventos. Esse, por exemplo, mostra-os se performance latino-americanos, estou tentando achar aqui a data, né, tem, tem um texto do Zé Mário Peixoto, era aqui na Bahia, foi aqui na Bahia. E foi mais ou menos por essa época, não tem data em lugar nenhum, por incrível que possa parecer, mas uh, aconteceu aqui na Bahia. E havia apoio né, da prefeitura, acho que do governo também, ou pelo menos da prefeitura, da Fundação Cultural né, do Estado da Bahia. Quer dizer, as, as próprias instituições né, é, ah, culturais começaram a perceber que havia possibilidade, com todos os acidentes, quer dizer, cada uma dessas pessoas que fez eventos, instituições tem mil histórias para contar. Eu me considero, considero que a gente, quando fez o Pfo, a gente ainda deu muita sorte porque a gente colaborou com um lugar que era absolutamente excepcional, que era o Passo das Artes. Mas houve também problemas conosco. Nós propusemos é, é, o, o PFO6, a gente propôs para o PROAC, e o PROAC recusou nosso projeto e aceitou um outro projeto, que era da cooperativa de teatro. Quer dizer, isso já também dava uma ideia de como a coisa estava sendo capturada por todo, de todos os caminhos. Mas aí a gente também deu a volta por cima e acabou fazendo é, no regime de, de catarse, né, de, de crowdfunding, e aí foi muito legal, a gente conseguiu fazer com a colaboração do PASSE, a gente conseguiu fazer um evento lindo é, com algumas pessoas, inclusive algumas que é, entraram para a história, que já nem estão mais entre nós, mas que eram, se tornaram nomes, que serão certamente no futuro sempre vistos como nomes excepcionais. Sobre isso, eu quero falar, então, do outro festival que ganhou é, aquele edital que eu mencionei, né, que foi justamente o Festival Performance Art Brasil, com a curadoria da Daniela Labra, que foi um outro grande ponto de encontro que se deu é, entre 22 e 27 de março de 2011. Quer dizer, a partir de 2010 2011, começou a acontecer essa... essa essa confluência, e aí já não mais em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, né? com uma programação e com artistas tanto do Rio, como Alex Hamburger, né? como Ana Montenegro, Ana Montenegro não, de São Paulo, né? o Aslan Cabral de Pernambuco, a Cláudia Paim, que era o que eu queria dizer, que é uma dessas artistas que, infelizmente, não está mais entre nós, da, é, extraordinária, que esteve conosco no 6, ou seja, em 2015, nesse que eu mencionei ainda há pouco, né? O Corpus informáticos, o coletivo Filé de Peixe, que não tem ouvido falar muito deles agora. Alô pessoal do Filé de Peixe, vamos aparecer aí coisas muito legais que eles faziam, eles faziam é, os, os, os, os DVDs piratas de artistas, né? Um momento assim, numa brecha de tempo também, porque depois isso é, não pôde mais ser feito, né? É, Franklin Caçaro também lá, o grupo Empresa né, ainda com a participação da Mariana Marcaça, Jéssica Beck, a Grupo Cia, Juliana Notari, de Pernambuco, João Rosa, de Santa Catarina, Lorival Cuquinha, de Pernambuco, Maíra Valente, de São Paulo, Maicira Leão, de Sergipe, Marco Paulo Rola de Minas Gerais, Margit Lesner, do Paraná. Né? Ou seja, uma representatividade também, num certo sentido, muito grande já de artistas do Brasil inteiro, e com algumas questões, como o Opavivará por exemplo, que colocou algumas questões que já apontavam para outros temas que estavam emergindo nesse momento, porque toda essa discussão identitária, feminista, negra, trans, estava crescendo nesse momento. Né? Então, esse desenvolvimento da performance no Brasil também correspondeu a um crescimento internacional da preocupação com essas questões. Quando a gente vai no Perfopuerta, por exemplo, que era um festival que acontecia em, em Santiago, acontecia numa cidadezinha pequena, num colégio, numa cidade pequena, próxima a Santiago, em Valparaíso, que fica mais ou menos uma hora e meia de Santiago, no centro da juventude, lá em Valparaíso, a gente começou a perceber, gente, aqui o pessoal faz performance também, para o pessoal ativista, porque esse centro era um centro popular de formação da juventude. Né? Então, a gente começou a perceber que também havia... A gente fez performance no museu, mas fez performance também em lugares, nesse centro da juventude, em lugares menos convencionais, na rua. Né? E o mesmo nós fomos percebendo nas situações subsequentes. Quando, por exemplo... Já em 2014, se não me engano, ou 2015, eu acho, nós fomos ao mês da performance em Berlim, que era em maio, eu e Graziele fomos para lá, é, aí a gente já percebeu uma outra realidade, que o tão famoso mês da performance, que efetivamente dura o um mês inteiro em Berlim, só acontecia nos Vênios, nos lugares, que eram os lugares totalmente alternativos. E isso em Berlim é uma rede enorme. E, a essa altura, nós já sabíamos e tínhamos amigos que estavam indo também para outros festivais, na Estônia, na Letônia, na Eslováquia, né? enfim, no leste europeu inteiro, nos lugares menos conhecidos do leste europeu, né? e, e festivais, inclusive, com dobras né? acontecendo, não só performance, mas também ah, arte em rede e tudo mais. Então, algo que já estava se amplificando. E aí, também, para a gente começou a aparecer algumas começaram a aparecer, algumas coisas que também não aconteciam muito nessa época. Né? Mas já existia, é, há muito tempo vem sendo feito, isso aqui, que é o Emergency Index. Né? Esse é o Emergency Index, volume 6, que corresponde ao ano de 2016. Somente em 2016 que nós finalmente conseguimos mandar trabalhos para o Emergency Index, que é uma publicação, uma espécie de catálogo do Ruzo da Performance do mundo todo, todo ano. E não é só esse catálogo que existe, existem vários. Mas a gente. E antes de nós, claro que outras pessoas também mandaram, a gente não está reivindicando nenhuma, nenhuma preeminência nisso, mas só para demonstrar como as coisas foram tomando outra proporção. A gente vai entendendo que isso é uma rede mundial. E aí também isso acabou provocando um efeito aqui. Carlos né? Frey e Paulo Oreliano da Mata, atualmente, em Paulo, fizeram também, lá de Portugal, mas com uma editora daqui, é, eles são radicados em Portugal, mas são brasileiros, fizeram com uma editora aqui do interior de São Paulo, o Evocações da Arte Performática, de 2010 a 2013, que saiu, acho que, na verdade, em 2015. Esse livro aqui é uma espécie de emergency index brasileiro. Então, aqui você encontra... Eu vou botar depois todas as referências aqui para vocês, vocês vão ter e vão poder procurar. Os artistas brasileiros, todos os artistas da performance do Brasil. Esse é um catálogo especificamente dos artistas da performance de língua portuguesa. Então, são brasileiros, nativos dos países falantes de língua portuguesa na África, né? e de outros países falantes língua portuguesa em outras, e, e, e localizações em outras partes do mundo. Né? Então, só os, os, os luso-falantes é que comparecem nesse, nesse catálogo, né? que foi o gancho que eles encontraram para poder, inclusive, conseguir financiar o catálogo e tudo mais. Então, a partir daí, você tem uma quantidade é, muito grande de produções. Então, assim, isso, essa, a estante que está aqui, vocês estão vendo aqui, ó, essa, esse, esse, essa de baixo ali, lá na ponta e em cima, e tudo isso que está aqui, são catálogos, eventos e coisas assim que foram acontecendo tanto no Brasil como fora do Brasil. A partir daí, é, é, desse, desse contato com o Chile, da ida ao Chile, a gente acabou indo também, é, é, fazendo outras curadorias. O, o, o Rogério Nagao, que já tinha conseguido fazer o projeto Integração, Vou pegar aqui. Eu vou eu. Vou mostrar primeiro o projeto de integração, depois eu vou procurar o outro, que senão eu vou ficar muito tempo fora de cena aqui, porque eu estou na minha biblioteca, na verdade, né? Então, mas depois eu posso mover um pouquinho a câmera aqui para poder vocês me verem procurando o outro, né? Então, a, o integração foi outro projeto importante que foi feito no começo da década, era uma colaboração entre São Paulo e Quebec e que nos pôs em contato com esse lugar aqui muito importante, o Lelier, né? Porque o Lelier é o centro dos vários centros de arte que tem no Quebec que é dedicado à performance. E, a partir daí, a gente criou uma conexão muito boa com o Lely. E aí, esse projeto era um projeto ainda de performance e de artes visuais de modo geral. Incluía fotografia, incluía pintura, incluía desenho, gravura, uma série de coisas, porque o Rogério Nagaoka, nessa época, era quem administrava um lugar chamado Atelier Novo, que foi justamente o um lugar que o Richard Martel foi procurar para poder fazer a conexão para o projeto de Integração. Então, né, nós viajamos, isso ainda foi no começo da década, nós viajamos para, para, para, para o Canadá né, e depois vieram os artistas do Canadá para cá. Mas, depois disso, aí vem o outro projeto que nós propusemos, então, para o... Deixa eu ver se consigo achar agora que a gente propôs para o Sesc Santa que e foi justamente o Proptus. O Proptus foi a partir do contato com artistas do México. Vocês vejam como essa coisa acontece. Em no Quebec, quem ficou mais próximo de nós, ficaram mais próximos de nós foram os mexicanos. A gente se entendia muito bem e aí a gente, quando viu uma oportunidade, a gente resolveu propor o projeto. É, e o, o Rogério me convidou para ser o, o curador desse projeto e convidou o, o Martin Renteria para ser o curador da parte mexicana. Nós fizemos uma curadoria cruzada. Eu fiz a curadoria dos artistas mexicanos e o Martin Renteria fez a curadoria dos artistas brasileiros e formamos um grupo muito interessante: seis artistas brasileiros e seis artistas mexicanos. que Foi esse grupo que foi para a Cidade do México. Gente, eu peço desculpas pela, pela câmera, deixa eu ver se eu consigo consertar isso. Vou mudar a câmera aqui, a visualização da câmera, para vocês não terem que ficar vendo. Uh... É, assim é bem melhor, né? Assim vocês não vão ter que ficar vendo imagem ao contrário, né? Assim está bem mais interessante. Eu estou com um fio atravessado na minha cena aqui, mas de qualquer maneira vocês vão conseguir ver. Então, aqui, está aqui. Isso aqui virou um banner, um cartaz gigantesco quando a gente chegou lá no México, eu fiquei é, abismado, porque eu nunca tinha visto tanta importância dada, é a história que eu já contei aqui na live anterior. Quando a gente chegou lá no México, a gente descobriu que ah, o público médio de performance lá no legendário Ex Tereza era de 100 pessoas por dia, isso já era considerado pouco. Né? Então, nesse projeto, Prontos, Aí participaram o Rogério Nagaoca, o Victor Susser, a Samira Borovic, na época, é, atualmente Samira Brandão, Victor Martinez, que é do México, a Katnira Berlo, que é também do México, o Amor Experimental, que é de São Paulo, a Sara Panambi, que atualmente está no Maranhão, eu, Diana Olaudi, Vitor de La Roque, que é do Pará, né, que já tinha colaborado conosco outras vezes, Jona Barros, de São Paulo, Paola Galeta, que é lá de... de do México e Martin Renteria, que é do México. Então, esse artista se apresentar aqui no SESC Santo Amaro, em São Paulo. Veja, em é, 2014, a gente já estava conseguindo que o SESC, mas ainda pegando um SESC mais periférico. A gente conseguiu. Eu me lembro da gente fazer esse tipo de gestão junto ao SESC. Né? A gente pensar assim: não, a gente não vai para um SESC Pompeia, porque não vamos receber. Então, vamos tentar. Algo mais periférico, e a gente foi lá para o Sérgio Santa Mário, mas conseguimos fazer isso com uma instituição mais periférica de São Paulo e com uma instituição central do México, que é o CONACULTA, que é o Conselho Nacional de Cultura, que naquela época estava enfrentando grandes dificuldades, diga-se de passagem, não havia nenhuma grande simpatia dos artistas. Pelo, pelo gente, mas que coisa, essa gente está me enchendo o saco, deixa eu parar com isso. Eu queria aproveitar o ensejo e já é, avisar aqui que é, é, tem esse tipo de coisa que está acontecendo. Né? Deixa eu voltar para a câmera, que eu vou ver se eu consigo voltar para a câmera. Olha aí, já não vou conseguir voltar para a câmera. É, tem um, uns números que estão me ligando. É, por favor, a pessoa que está tentando me ligar, ou que está é, fazendo essas ligações com esses números, quando você atende, a ligação cai, por favor, não continue fazendo isso, eu estou bloqueando todos os números. Então, não insista, porque eu vou continuar bloqueando todos os números, já estou avisando. É, e estão me atrapalhando, estão me incomodando, estão me interferindo no meu cotidiano, eu não quero esse tipo de coisa, não estou interessado, o que quer que seja, manda um e-mail para mim, é fácil de achar o meu endereço nas redes, mas não fique mandando, tentando me ligar. Bom, voltando. É... A gente fez essa articulação de instituições, às vezes de secundárias no Brasil, com instituições importantes internacionalmente, como no caso do Conaculta no México. Foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. E aí, a partir de 2014, 2015, a gente começou a perceber que não éramos nós mais que estávamos, os únicos que estávamos fazendo isso, pelo menos dentro do nosso circuito de São Paulo. A gente acompanhava sempre tudo, e a gente começou a perceber que em São Paulo e em outros estados estavam pipocando eventos. E a gente começou a saber de artistas que tinham participado dos nossos festivais já estavam participando de outros festivais internacionais. E a gente começou a sacar que a nossa missão estava sendo cumprida. Tanto é que a gente fez o 2016, em 2016 a gente fez o Perfor 6, e em 2017 a gente fez o Perfor 7, perdão, em 2015 a gente fez o Perfor 6, em 2016 a gente fez o Perfor 7 comigo já aqui, na Bahia, e aí no ano seguinte a gente transformou o que poderia ser o Perfor 8. Na verdade, a gente deitou o um número para uma ideia de infinito e pensamos assim: bom, agora é aquilo é a expansão das coisas e aí foi que a gente foi fazer o retro performance lá na Caixa Cultural, quer dizer a gente foi fazer, voltar no tempo para ver as origens, né, que tinham sido é, importantes para nós porque alguns dos artistas representados no retro performance, como Otávio Donáce, tinham sido é, é, é, tinham sido parte né, da criação da Brasil Performance, portanto essa não era uma live para ser só sobre o Brasil e performance, mas tentar dar um depoimento geracional, né? É, o que eu posso dizer para vocês é que em 2009, 2010, muito embora pareça que não, ainda havia um espaço minúsculo para a a coisa virou muito rápido no decorrer daqueles anos, né? 2010, 2011 foi uma época particularmente interessante, porque houve o interesse das instituições oficiais, elas não negavam mais a existência, elas passaram a incorporar a possibilidade da, da, de ter as, ações de performance nos seus, nas suas programações, e aí chega 2015, aí a gente já tem um marco, né, que eu vou tentar pegar aqui também, né, não sei se eu vou conseguir achar aqui onde que vai estar o catálogo... Eu acho que eu não vou conseguir achar, vou mas a gente tem um marco a partir de 2015 que é muito importante, eu não vou conseguir achar. que é o terra comunal. Né? A gente tinha pensado, bom, vamos propor né, o, o, o, o Prontos para o Sesc é, Santo Amaro, e aí, de repente, em 2015, o, no ano seguinte... Né, foi anunciado oficialmente que haveria uma mega exposição da Marina Abramovic no uh, Sesc Pompeia eu imediatamente lembrei que o Sesc Pompeia tinha sido é, o Renato Cohen tinha sido programador do Sesc Pompeia e fiz questão de falar isso para o pessoal que estava organizando a Marina que aquele lugar tinha sido o lugar onde o Renato tinha feito o último, último trabalho dele em Pepsique, né? e que era o lugar né, onde é, Renato tinha começado a fazer as experiências dele como programador do Sesc e foi onde aconteceram as 14 noites de performance ou seja era um lugar que tinha uma significação muito grande, hoje eles é, sabem reconhecem isso, mas naquela época foi um deu um certo trabalho né, tornar visível, tornar perceptível isso, depois eu participei de um outro evento lá e pude constatar que, é, que isso já estava mais uh, presente, que foi aquele evento chamado Multitudes. Né? E nesse evento, inclusive, é, a gente pôde pautar alguns artistas, né? como, por exemplo, Michele Matiusi, que tinha sido minha aluna e que uh, acaba aparecendo uh, novamente em performance no momento curva excepcional da carreira dela, justamente lá no Multitudes. Mas não só no Multitudes, quer dizer, não é o Multitudes que impulsionou, o trabalho dela tem uma força que depende disso, naturalmente, e não é por minha dependência. Mas, enfim, foi, um, foi uma passagem também nesse sentido. Então, é, em resumo, é, nós atravessamos uma década em que isto que era uma expressão é, de poucas pessoas, se tornou algo é, multitudinário, né? que se tornou algo presente na vida das pessoas cotidianamente. Então, depois que eu vim para cá, para a Bahia, e comecei a dar aula num centro novo, numa universidade nova, né? os meus alunos já vinham tratando com naturalidade essa questão da performance, quer dizer, para eles... Eu já encontrei alunos fazendo performance, inclusive sem querer muito, ou pouco interessados em atividades em torno da performance, porque eles mesmos já estavam fazendo seus próprios eventos e suas próprias atividades de performance. Quer dizer, então, a coisa tomou uma proporção muito grande e acabou é, tendo muitas conexões. Acho que é importante destacar, é, por fim, que, e insistir nisso novamente, porque a gente sabe que há muitos mal entendidos. É, esse programa de hoje foi um depoimento pessoal sobre uma passagem que eu fiz por esse universo e naturalmente que as coisas são filtradas muito pelo meu ponto de vista. Mas isso não significa que nós fôssemos os únicos que estivessem fazendo performance, muito menos significa dizer que só tinha performance em São Paulo, por exemplo. Eu hoje, inclusive, por escolha pessoal, também não estou mais em São Paulo. Então, é, isso aqui é também uma tentativa de dizer que nós fizemos parte de um roldão, de um arrastão, de uma coisa muito maior que se desenvolveu no país e que se espalhou. Né? É, e e para comprovar isso, eu, eu queria é, finalizar falando o seguinte, que tinha três artistas. Que, de, quem eu, de quem eu sou fã e que sonhava muito poder trazer nos nossos festivais. Um foi Guilherme Gomes Penha, mas aí Guilherme, por outros caminhos, veio para o Festival de, de Performance de Santos, do qual eu também participei, inclusive participei na performance dele, né? eu tinha conhecido ele em 2009, lá em Bogotá. É, depois veio outras vezes, já tinha vindo antes, eu não sabia, é, ainda na primeira década, inclusive na primeira década do século XXI, inclusive num evento da Brace em meados dos anos zero, né? É, enfim, então essa, esse, essa configuração esse artista que eu tinha conseguido resolver. Depois, quando a gente estava fazendo os eventos lá para Campinas com Casquiterio, eu conversei muito com o Rogério Nagao que ambos pensávamos muito em trazer o Black Market, que é um grupo de artistas, principalmente europeus, mas não tem só europeus, tinha o Liu Wen, por exemplo, que era de... Vou uh... esquecer o nome do país, está na ponta da língua. Mas, enfim, uh... só que é Suriname, e não tem nada a ver com Suriname. Liu Wen é... é do Sudeste Asiático, enfim, é... faleceu há poucos anos o McLennan, também faleceu mais recentemente. Né? Então, a gente queria trazer esses artistas do black market. Não houve tempo, alguns eram já bem velhos, alguns já, já nos deixaram, então a coisa foi ficando cada vez mais difícil. Né? Tentamos algumas vezes, mas não foi possível. Né? O black market seria a, a conquista, uma segunda conquista extraordinária. E, é claro, a gente falava de outros artistas, eu falei três, né? na verdade eram dois, era principalmente Guilherme Gomes Penha e o, e, o, e o Black Market International. Mas a gente acabou, por conta disso, fazendo contato com o Art Grabovski, na Polônia, fazendo contato com o Inácio Pérez Pérez, que é o autor da, da lista, foi muito importante, eu quero deixar registrado isso, foi muito importante o Inácio para a lista... É, é, performance Elogia, que existe uma lista de e-mail que permitiu que a gente tivesse contato com gente do mundo todo. A gente foi no mês da performance em Berlim, a gente foi... Ah, enfim, a gente teve ah, em contato com o, o, o Márcio Almeida, com, enfim, com o Márcio Almeida de, de, de Pernambuco, o Márcio Carvalho, é, que é um artista de Angola, né, e que vive em Berlim e que também nos pôs em contato com vários outros artistas. Eu falei do Art Grabovski aqui também, da Polônia, do Arthur Tasper, né, fora os convites que acabamos recebendo por conta desses contatos E a gente participa hoje de uma publicação que é uma publicação de pedagogia da performance que eu já citei aqui, né, é esse aqui, How We Teach Performance Art, né? por conta do Valentim Torres, que apareceu lá naquele vídeo. Né? Então, é, todos esses contatos foram feitos trocando e-mails e tal, foi, foi essa a história da rede mesmo, né? da criação de uma rede colaborativa. Essa rede colaborativa efetivamente continua existindo no mundo todo, né? e hoje a gente também tem a internacionalização de vários artistas brasileiros. A gente tem o Tales, a Priscila Davanzo é, e, e Mãe Paulo lá em Portugal, a gente tem artistas é, na Alemanha, a gente tem artistas no Canadá, Mariana Marcassa está lá no Canadá, ou seja, tem artistas brasileiros também que hoje residem é, mundo afora, né? assim como também a gente conseguiu conhecer pessoas extraordinárias no Chile, como, além do Alexander Del Rey, a Nancy Gevold, né? uma artista já de 70 e tantos anos de idade, uma grande, produtivíssima artista de performance, né? então a gente começou também a quebrar essas outras barreiras né? e a gente uh, nunca fez necessariamente um, cotas de participação de artistas negros ou LGBTQI no, no, no, nos festivais mas eles apareceram e acorreram e, e a gente acolheu isso e logo que essa questão começou a ser levantada também em termos de solicitação de participação a gente já era um processo que a gente já tinha incorporado anteriormente, quer dizer, então são são muitas são muitas possibilidades, né? Tem algumas é, é, alguns comentários aqui, né? É, Marcos Bulhões, por exemplo, que eu agradeço muito estar assistindo, falou do Casquitério que foi importantíssimo esse evento no Sesc Campinas como como cartografia desses anos de 2010, fundamental é, essa, essa, essa, essa, esse trabalho. A Solange Borelli também falou, grande Renato Coy, a Natasha Muriel falou, pique total, né? é, a gente tem que tentar ter. Né? Então, eu agradeço a todos que, que acompanharam, que, que tiveram acompanhando o canal Arte ao Vivo ao longo desse segundo semestre, né? desde agosto, quando ele começou a ser um projeto de extensão do, do Secult da UFRB, e dizer para vocês que o projeto continua, né? ele vai continuar ano que vem. O projeto está é, no seu primeiro ano de existência, na hora que ele dure muito, né? e, e a gente vai voltar no ano que vem com mais estudos da performance. Né? Essa é uma live que não vai acabar, a gente vai continuar. Né? A gente vai fazer umas, umas modificações na programação, algumas coisas vão. Vão sumir, outras vão vir novas atrações no canal Arte ao Vivo. Né? Eu vou, como fiz da outra vez, anunciar isso previamente. As novas atrações virão aí. Nós vamos entrar em férias agora para o período de Natal e Ano Novo. E durante o mês de janeiro, em fevereiro, a gente já está de volta aqui com o canal Arte ao Vivo, é, e eu queria avisar para vocês que tem uma última, uma última atração do canal Arte ao Vivo amanhã, às três horas da tarde, que é o Sábado Som. É o último Sábado Som também do ano, e a gente, com o Sábado Som, vai encerrar as atividades do canal esse ano. Vamos continuar no ano que vem, podem esperar. Tem novidades vindo aí, coisas muito interessantes, é, novas parcerias, novas colaborações, né? As lives de Sonho Em Movimento também vão continuar, já posso adiantar aqui. As lives dão tema, o canal Arte ao Vivo continua, a pesquisa de Arte ao Vivo continua, pesquisa essa que, por causa desse canal, né, cresceu tanto que o meu desejo é transformá-lo em livro, né, que é uma coisa que eu vou batalhar é, no ano que vem para isso. Né? Então, portanto, vocês podem contar que eu não desisti, não, estou firme aí. E ano que vem a gente vai é, voltar com muitas outras coisas aqui no canal Arte ao Vivo. Não talvez tantas, porque é, no próximo semestre a gente também tem que dar aulas. Esse semestre ainda foi possível encontrar brechas. No próximo semestre eu vou ter mais turmas na universidade. Não vai ser possível ter tanta disponibilidade de tempo aqui, mas a gente vai manter o mesmo pique, sim, e vamos continuar com o canal. Então, eu me despeço de vocês hoje presencialmente, porque não vai ter mais lives no canal a partir de hoje, e amanhã me despeço, despeço videograficamente. Então, quem não assistiu ainda assista, e quem puder assista os outros, são cinco, não, oito programas que a gente fez de, de sábado som, e o sábado som de amanhã tá realmente especial. tá Então, não perca as três horas da tarde, amanhã o sábado som e o encerramento, então, por esse semestre do canal Arte ao Vivo. Obrigado a todos, obrigado a todos que assistiram aqui hoje, a todas e a todos que assistiram hoje, e convido todos vocês para estarem conosco aqui, novamente, em fevereiro, nessa aventura. Tá bom? Abraços!